Fala, jovem herói, beleza? Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha, pessoal, hoje a gente vai dar sequência àquela nossa série de vídeos jogando jogos de super-heróis. E hoje, eu decidi sair um pouco de Marvel, de DC, a gente jogar um jogo Shadow Man. Um jogo disponível para Nintendo 64, também saiu para outras plataformas. E olha, o jogo do Shadow Man, o Shadow Man, é um personagem da Valiant Comics. E eu nunca tinha ouvido falar dele, até recentemente, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o universo da Valiant. E eu espero que você goste muito dele. O jogo foi criado para Nintendo 64, então não espere, nossa, gráficos maravilhosos. Vai ser bem poligonal, mas eu acho que ainda assim vai dar pra gente se divertir. Tem muito jogo do Nintendo 64 que era muito divertido. Pensa bem, você já deve ter jogado GoldenEye, e GoldenEye era muito legal. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, você tem que entrar agora no Instagram e me seguir lá, Jonathan Maia Real, que tá aí aparecendo agora na sua tela. Feito isso, vamos direto começar o nosso jogo, Shadow Man. O jogo começa de uma forma bem interessante, ele começa aqui trazendo um vídeo mostrando pra gente quem é o personagem, funciona como se fosse um prelúdio, pra gente entender quem é o Shadow Man. Então, vamos começar aqui, vou botar pra dar nova aventura, vou... pronto. Começamos. Vamos ver o que que a gente pode esperar. Um dos motivos de eu estar jogando esse jogo é que eu descobri que o Bloodshot é o Bloodshot do filme do Vin Diesel tem uma aparição nesse jogo e essa foi uma das primeiras aparições dele em outra mídia. Então vamos jogar um pouquinho. <risos> I truly love them all. But the immortal power I sought in the sordid confines of their bodies, the still beating organ of the soul was not to be found. The ritual of the knife was to Narvae. I am bereft, and must therefore perform that bloody ritual upon myself. Stay your hand, Jack, and listen to what I have to say. How did you find this place? Who are you? My name is Legion, for we are many. The immortal power that you seek does exist. É, de verdade, que é, alma, mas é, um ponto dentro O jogo não isso não é? Eu sou? Então eu lhe uma catedral para pagar. Um lugar onde você, eu, eu e outros como nós se juntar. A place of asylum for all of the unique and misunderstood individuals that will follow you as the time of Armageddon approaches. And at the heart of asylum, we shall construct a great dark engine powered by souls of equal hue. And we shall harness their power to create an immortal army to punish and cleanse this pathetic world. Where might I build this cathedral of yours? Mano, eu tô é, com problema aqui com o microfone. Pronto, fica aqui agora. Que, que é isso, mano? Que isso, cara? Que, bruto, que violento, cara. Tá, tinha um personagem chamado Jack, ele tava investigando sobre o Jack o Estripador. E aí, de repente, aparece pra ele um vulto um, e fala que ele tem que criar uma catedral. E por algum motivo ele se suicida, não entendi muito bem. Que esses é esse cara, mano? Mano, vocês estão vendo a mesma coisa que eu, né? Não é a quarentena que tá acabando com a minha mente, não. O que, que é isso, velho? Um sonho, Shadow Man. Um sonho real. Um ciclo morto. Os cinco estão aqui. Os heralds do Apocalipse. O fogo de Beacon confunde tudo que eu perco. Pelo menos o visual do personagem é parecido. lá É bem parecido com o Shadow Man dos quadrinhos. Isso você tem que... Tentaram fazer um material do jeito que dava. Cara, que voz é essa? Pelo amor de Deus. <risos> you are the only one who can do anything about this as it ever was as it, it ever was it's so <laughs> <pure that> they <laughs> <ancient laughs> the could, it. It could only banish it from dead side. Knew it'd come back one day hence the prophecy telling of its return the power of the ancients is all but gone now and the é ir ao lado e recuperar a Dark of... Take your sua própria proteção Antes que os seu Ok, então deixa me Olha, eu tenho que ir Ok, tranquilo, deu para entender aqui qual a dinâmica inicial do Shadow Man. Ele tem que ir agora lá para um lugar para conseguir pegar as almas sombrias e impedir que elas ajudem no Armageddon. Então, o Shadow Man funciona como um protetor. O Shadow Man é um personagem da Valiant Comics, e para você saber, ele é talvez o personagem mais famoso da Valiant. Ele vendeu milhares de edições, ele é um sucesso de vendas. O público adorou quando surgiu o Shadow Man. Isso também com outros personagens, como o Ex-Man War, como também o Guerreiro Eterno e até o Bloodshot. Então, ele é o grande panteão, assim, vamos dizer, da editora da Valiant. Ele seria tipo o Superman, o que todo mundo gosta. Então, vamos tentar analisar se esse joguinho aqui é da hora, tá? Chega de cena, vamos tentar ver as coisas. Achei o jogo meio escuro, pra começar... Eu vou tentar melhorar pra vocês que estão assistindo, mas pra mim tá assim, então tá bem escuro. Mas vamos lá, a gente consegue andar, é bem fluido pra andar no jogo, a gente consegue pular? Não. Ah tá, o Y pula, e esse... Ah yeah, tá, beleza. É que eu tô jogando no controle do Xbox, ele é Bluetooth, eu acho que fica até mais fácil eu trazer o jogo pra vocês. Mano, não tô vendo nada. Por Deus, tá muito escuro pra mim. Mas vambora. Ok. Cara, o jogo é muito bonitinho. Não vou, não vou enganar vocês. O jogo é muito bonitinho. Se você pensar que o jogo foi.. Eita, rapaz! Levolution eu não esperava. Se você pensar o que eu tô falando, cara, aqui. Ah, maneiro, dá pra pegar isso daqui. Legal. Não sei pra que isso serve. Mas, assim, se você pensar que o jogo saiu pra Nintendo 64 e agora eu tô jogando ele numa versão remasterizada que foi liberada na Steam. Então, o jogo não é perfeito. Eles tentam fazer ainda a vida. O jogo tá funcionando muito bem, cara. Eu tô tentando de jogar como eu jogaria no Nintendo 64, só usando esse daqui, né? Porque, olha, o jogo ainda perde reserva. Você não consegue mexer a cabeça do personagem com esse daqui. Então, todos os movimentos são com o mesmo. Semelhante a como era... Com o controle do Nintendo CT4. Eu achei isso bem legal. Mas isso eu não vou achar legal agora não. Na moral, tomara que o cachorro não venha para mim. Ah não, beleza. A gente tem que seguir o cachorro. A gente não consegue nem atacar. Tá, aí a gente bota para cima. A gente consegue O jogo é assim, ele é limitado, cara. Ele é limitado, mas ele é muito bonito para época. Tem muito cenário, dá para andar. Bem legal. Eu gostaria de aprender a atacar. Tá. Por aqui não é Será que é subindo nessa corda Ou será que é entrando aqui nessa casa Tá, na casa não dá pra entrar Ah, cara, que legal Que maneiro, cara Top, top Vamos continuar andando Agora a gente faz isso daqui pra pegar Agacha em cima Tudo certo Mano Muito difícil essa jogabilidade Não vou enganar ninguém não Tá, subimos Mas os mapas são muito bonitos Mano, é muito cachorro olhando pra essa casa aqui Acho que é pra entrar Cara, que legal. Nossa, cara, que maneiro. Tá, aqui nessa casa tem uma Ei. moça. Nete. Hey Agora já melhorou a var dele. não tá mais assim, Come on, You know, on the way over é, here, I got to thinking about these Dark está me lembrando até Perfect Dark em termos de ser bem trabalhado. No passado era muito difícil a gente ter um jogo de super-herói bem feito. Eu quero deixar isso bem claro. A gente teve o um jogo horroroso do Wolverine, lembra do Wolverine? E os X-Men horrível, o X-Men Origins Wolverine. A gente teve vários jogos ruins. Então fico feliz, de logo no início a gente ter tido um jogo tão bom como esse daqui do Shadowman. Por hora tá legal, vamos ver mecânica de combate. Não vi nenhum delay de quadro, mas talvez no Nintendo 64 4 tivesse, por, por conta do hardware. Ok, tranquilo. A gente consegue pegar esse vaso aqui? Calma aí. Ok, tem um altar aqui. Tá, pegamos mais um vaso. Claro que tem, filho, eu tenho que pegar as coisas aqui. I have much time to wait, bro. Caraca! Mano, é muito difícil. pra gente hoje em dia jogar um game. com essa mecânica. De coração, tô te falando. Não é fácil. Não é, não é nem um pouco fácil, por Deus. É muito difícil o jogo virar com o mesmo analógico que anda. A gente passa o tempo, a gente não percebe como que as coisas melhoraram. O Goldeneye hoje em dia deve ser assim também. Legal, aqui tem um altar. Acho que a gente, a gente já tá num cemitério, né? Mas ela mandou a gente seguir, então a gente não tem tempo a perder. Ah, top. Agora a gente apertando X tem uma arma. Tá, legal. Pegamos aqui mais uma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Não tem mais nada. É só seguir por aqui. Achei é legal, a gente deu um tiro no cadeado. O jogo penso, tentou fazer alguma coisa bem legal. Opa! Eita! Como é que nada? Tá, calma aí. Beleza. Cara, muito legal. Olha ele nadando, cara. Ah, maneiro, mas ele não pode ficar tanto tempo debaixo d'água, senão ele se afoga. Legal. Cara, eles tiveram muito cuidado pra fazer isso daqui. E não, a gente conseguiu. A gente passou. Tá. Ué. Cadê minha roupa? Ah, legal! Que isso, mano? Legal. Mano, esses bichos não morrem, velho. Meu Deus, socorro! Cara, parece muito isso daqui, o Ocarina of Time. Meu Deus, Shadow Man. Eu não tô vendo nada, cara. Beleza. que já dá pra ver. Mano, pelo amor de Deus, cara. Mano, que legal. Like Cara, a voz dele quando ele entra no death site é muito louco. Beleza, acho que a gente seguiu. Será que tem boss battle esse jogo? Tá, vamos embora. Ah, mano... Ah, legal! Dá pra matar essas pessoas. Essas pessoas não, esses monstros, né? São demônios. Desculpem, pessoal. Tem que deixar as coisas bem pontuadas. Tá. Cara, que legal o jeito que eles explodem. Mano. Eu tô tomando dano, tô me atirando. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, velho. Tá muito, é muito difícil, cara. Pra vocês eu tô mostrando uma fase. Ah, velho, o jogo antigo era difícil. O jogo antigo tu voltava tudo zero, isso daí era totalmente ruim. A jogabilidade não é boa, os gráficos também não, mas eu acho que vale pela nostalgia, entendeu? Dá licença aí, senhor cobra, vamos seguindo. Se eu estiver falando, tipo, se aquele cara for alguém importante do Shadow Man, desculpa, eu tô lendo... Comecei agora a ler os quadrinhos da Valiant, não vou enganar ninguém, Tô ainda novo nisso daqui, pessoal. Ah, não, mano. Eu vou ter que passar aquela parte ali sem fazer nada. só indo embora. Porque eu também não posso estender tanto esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é só pra mostrar o que é o game. E o jogo tem muito diálogo, cara. Eu acho que pra essa época não precisava de tanto diálogo. O pessoal queria jogar, mas... Mesmo assim é legal eles quererem fazer uma narrativa. Introduzir o personagem pra quem não leu os quadrinhos. Eu acho um legal, mas acho que passou um pouco da cota aqui. A gente tá com 19 minutos de gameplay e a gente só conseguiu agora chegar no Deadside, então. Nessa zona aqui sombria. Tá, vamos tentar de novo. Eu vou tentar passar ali sem fazer nada, porque enquanto um hit dele já tira minha vida, eu tenho que dar 5 hits neles pra conseguir pegar alguém. Isso é complicado. Maneiro também a animação. E outra coisa ruim, né? É o personagem e o ambiente não terem tanta iluminação, entendeu? Olha lá, velho, eu já perdi muita vida. Meu Deus, mano. Tá, acho que é por aqui. Mano, eu não tô vendo absolutamente nada. Sai daqui, bicho Sai daqui, bicho Ah, mano... Olha, sinceramente, vou dar minha opinião pra vocês. Esse jogo aqui... Ok. Fizeram um material legal, mas essas fases serem muito escuras, eu acho que é impossível alguém conseguir jogar isso daqui, de coração. Pra vocês eu tô melhorando, pra vocês conseguirem ver, mas pra mim eu não consigo nem ver onde é que eu tô indo. Esse jogo é uma... Uma escolha ruim. Acho que eu diria assim, uma escolha ruim dos desenvolvedores. Poderiam ter feito um material muito mais fiel ao personagem, mas escolheram não fazer. É uma escolha, é opção. Eu, sinceramente, não sei se eu jogaria de novo. Vou jogar depois aqui com o Bloodshot, ver como que funciona o Bloodshot, mas o jogo em si eu achei muito fraquinho, cara. É muito fraquinho. A gente basicamente fica perdido, andando em um milhão de corredores, não sabe pra onde ir por... e tudo é muito escuro. Aqui a gente tem que passar correndo pra não tomar mais dano. Ah, mano. Olha lá, a gente toma muito dano desses caras. Dois hits dele a gente já perdeu uma barra de vida. Ah não, velho. Desisto. Esse vídeo fica por aqui. Eu não tô conseguindo ver, a dificuldade do jogo é muito difícil, mas tá aí, trouxe pra vocês o jogo do Shadow Man para Nintendo 64. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque olha, realmente, talvez tenha ficado engraçado aqui o vídeo, mas esse jogo não é legal não. Se você quer continuar vendo essa playlist nossa, jogando esses jogos, é só você ir para o nosso outro canal, o game de hoje. Ou você pode ver o nosso outro vídeo sobre outro jogo. A gente também jogou o jogo do Batman, o jogo Batman Arkham Asylum, que na minha opinião é o melhor jogo do Batman. É isso, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Riscar o